Fala galera, eu sou Danilo Marra, sou distribuidor da UNESC Global, fui convidado pela empresa para participar de um concurso de talentos resolvi fazer uma brincadeira com a música que está bombando na internet, a música Despacito. Resolvi contar aqui nessa paródia um pouco da nossa história, nossa rotina de sucesso dentro desse mercado. Espero que vocês gostem, vamos lá! Se conectar e definar o seu porquê, faça o quadro dos sonhos. Um bom trabalho e metas para bater É só seguir o caminho um, Fazer uma lista é fundamental coloca nome novo é essencial Não prejulgar ninguém, coloca todo mundo Dois, Faça um convite bem profissional Lembra do objetivo principal Não seja caçador e acelere fundo Desce. Despacitos, pessoas de sucesso fazem dez passitos. É simples, é básico, são dez passitos. E com mais frequência vai fazendo isso. Dez passitos, sempre melhorando, passos dez passitos. Vai ficando jovem, rico, mais bonito. Basta duplicar o que está escrito. Quero ter a vida bela, quero ser bem rico. Viajando pelo mundo, nos lugares favoritos. Poder trabalhar sem correr perigo E sendo reconhecido E fazer muitos amigos e Só com o mostrar o plano Não fique enrolando O tempo tá passando Tem gente precisando O acompanhamento é onde você faz a grana O bom fechamento faz um business bacana Para construir é preciso ter um patrocínio responsável Vontade sem preguiça qualifica pras viagens Seja positivo e nunca se abale Passito, passito, ficando jovenzito Vamos construindo um pouquinho em pouquinho Promovendo evento com toda destreza Vai aumentar seu cheque, pode ter certeza Passito, passito, ficando jovenzito Vamos construindo de pouquito em pouquito É uma beleza essa nossa empresa Traz gente de vida e liberdade financeira Despacito Pessoas de sucesso fazem Despacito É simples, é básico, são Despacitos E com mais frequência vai fazendo isso Despacito Sempre melhorando, faço Despacitos Vai ficando jovem, rico e mais bonito Posso duplicar o que está escrito Quero ter a vida bela, quero ser bem rico Viajando pelo mundo, nos lugares favoritos Quero poder trabalhar sem correr perigo E sendo reconhecido e fazer muitos amigos Despacito te leva para a praia e te deixa rico Vamos bater meta que está escrito Pra viajar o mundo com tudo incluído Pacito, pacito, ficando jovenzinho. E vamos construindo de pouquinho em pouquinho Promovendo evento com toda destreza Vai aumentar seu cheque, pode ter certeza Pacito, passito, ficando jovenzinho. E vamos construindo de pouquinho em pouquinho É uma beleza essa nossa empresa Traz estilo de vida e liberdade Será despacio? Valeu, galera. Espero que vocês gostem. Curtem e compartilhem. Vamos levar essa mensagem para milhares de pessoas. Um forte abraço. Nos vemos nas melhores praias do mundo. Aloha.